Fala aí amigo, beleza? Meu nome é Alexandre Tavares, especialista em SEO e Google Ads E o assunto de hoje é Remarketing Sabe aquele anúncio que te persegue por onde você vá na internet? Cara, não aguento mais ficar vendo esses anúncios chato pulando toda hora aqui ou entrei uma vez no site e já tá toda hora pulando Ah, que é isso, que é aquilo, trouxe chato Se você tá no blog, tem um anúncio te visitando Você vai no Instagram, tem um anúncio lá pulando Você vai no vídeo, tem outro anúncio te impactando Mas repara uma coisa, esse anúncio que te persegue Você já entrou no site dele alguma vez, ou não? ou então deve tentar para alguma lista de contatos desse mesmo produtor. É, meu amigo, você caiu na rede do Remarketing. Bora falar de Remarketing no Google Ads? Roda a vinheta! Bom, como eu te disse, Remarketing é uma técnica muito utilizada no Marketing Digital para conseguir alcançar... Aquele cliente que entrou no seu site ou alguma landing page e que naquele momento, aquele cliente não converteu. Então você consegue programar uma campanha de remarketing para impactar apenas as pessoas que entraram no seu site, mas que não converteram em nenhuma ação na qual você definiu como objetivo de campanha. Então você consegue segmentar uma campanha especificamente para esse público. Isso é remarketing. E no Google Ads você também consegue fazer uma campanha de Remarketing, você consegue mostrar banners ou até mesmo fazer uma campanha de rede de pesquisa de Remarketing para aquele público que não converteu. Aí você vai me perguntar, Alexandre, como que isso é feito? Existe algum espião, algum Big Brother da internet? Calma, é você mesmo que instala esse código que é o PIXEL de Remarketing no seu site. E eu vou te explicar na prática como você faz essa instalação do código de Remarketing no seu site para as campanhas de Google Ads. Então, bora aqui para o meu computador que eu vou te passar isso passo a passo e você vai começar a fazer Remarketing nas suas campanhas. Bom, galera, então já estamos aqui na minha conta pessoal do Google Ads, tá? É, vocês podem ver que não tem clique, não tem nada, porque eu também não subi campanha nenhuma, tá? Tá? E é uma conta minha pessoal no Google Ads. Eu vou mostrar para vocês passo a passo como vocês fazem para instalar o pixel de remarketing na sua campanha. Primeira coisa que vocês têm que criar criar o seguinte. Vocês precisam criar o público relacionado a que vai segmentar para a sua campanha de remarketing. Como você faz isso? Você vem na barra inicial aqui, clica em ferramentas. Você vem aqui em biblioteca compartilhada, gerenciador de público-alvo. Tá? É aqui que você vai definir. Clicando em gerenciador de público-alvo, você vai ver uma aba aqui em cima, ó, Remarketing e Público Personalizado. Nós estamos na aba de Remarketing, então é aqui que a gente vai trabalhar o seu público. Você vem aqui em, em adicionar uma lista de Remarketing e ele vai fazer uma lista de acordo com, com a segmentação que você fizer. Bom, aqui, ó, você quer fazer uma lista para aqueles visitantes que foram no seu site, ou então para usuários de algum aplicativo que fizeram o download do seu aplicativo, ou então usuários no YouTube, pessoas que interagiram com o seu canal no YouTube. Você pode segmentar também uma campanha somente para pessoas que interagiram com os seus vídeos no YouTube. Você pode também fazer uma segmentação, impactar no remarketing para uma lista de clientes, só para quem já comprou o seu produto, para quem já, já, já é seu cliente, entendeu? Ou então uma combinação personalizada, você pode mesclar essa, esses itens aqui. No nosso caso, a gente vai fazer uma campanha de remarketing para quem apenas visitou o nosso site. Então, aquelas pessoas que entraram no nosso site e não converteram, a gente vai impactar elas com o remarketing nessa segmentação de campanha aqui. Então, você clica, visitante do site. Aqui você coloca o nome do, do público, é o nome da, da sua lista, né? Você pode colocar aqui... É, remarketing, produto, opa, pro, tudo não, produto A. Ah. Aí você bota aí uma, um nome que você consiga identificar. Visitante de uma página, né? quem vai participar da sua lista? Vão ser pessoas que visitaram uma página ou pessoas que visitaram uma página que também acessaram uma outra página. Tá? Ou então pessoas que entraram, é, visitaram uma página e não acessaram outra Aqui você consegue é, de, é, deixar muito mais afunilado uh, o, tipo, o tipo de segmentação que, de pessoas que já entraram no seu site Então você consegue clicar aqui, segmentar mais ainda esse funil tá? Para você fazer uma campanha, gastar menos E impactar pessoas que ficaram realmente interessadas né, no seu conteúdo Então eu vou botar aqui, visitante de uma página Página visitada. Qual foi a página que ele visitou? Então aqui, a URL que contém, pode ser que contém o URL igual a, ou a URL que começa com, termina com. Aqui você consegue também de, de, determinar que, se a URL, que tipo de URL que é. Se ela é igual, exatamente, se termina com uma palavra. Vamos botar aqui igual a. Eu quero que as pessoas que visitaram exatamente a página do meu produto. Então bota aqui a página do meu produto www.https né? barra barra vou botar um domínio aqui que seu produto seu domínio sei lá domínio.com.br aqui você vai colocar o nome do seu site tá as pessoas que visitaram o seu site apenas seu público não tem membro está não tem problema que ninguém visitou também não tem campanha inicial aqui você vai botar é, o tamanho inicial da lista tá incluir pessoas dos últimos 30 dias Duração da associação, mas aqui você vai definir quantos dias vai ficar rodando é, essa lista, né? A duração dessas pessoas que entraram na sua lista. Informe quantos dias as pessoas devem permanecer no seu público-alvo. Então, bota 30 dias mesmo. Descrição, aqui você pode botar uma descrição, é opcional, tá? Bota aqui, pessoas que visitaram meu site. Beleza? Aí aqui ele vai dar uma estimativa, está zero porque ninguém entrou no meu site, tá? não tem uma estimativa muito grande. Mas ele vai começar a preencher esse público de acordo com a campanha que estiver rodando. Tá, ok? Então, eu boto aqui criar novo público. Já segmentei, ó. botei direitinho, página, tal, tal, tal. Criar novo público. Beleza, aqui, ó, criamos então um público de remarketing, tá? chamado Remarketing Produto A. Agora a gente vai fazer uma campanha de remarketing. Já temos o público, agora a gente vai fazer uma campanha de remarketing. Como que a gente faz isso? A gente volta lá em campanhas, volta na setinha aqui na barra inicial. Aqui, ó, campanhas. tá? Não tem nenhuma campanha ativa, vocês podem ver. Eu vou criar uma nova campanha. Ó, nova campanha. Aqui você vai definir qual é a sua intenção. Se é uma campanha para venda, uma campanha para captura de lead, tráfego no site... Né, consideração de marca, que é incentivar pessoas a explorar, a explorar os seus produtos Alcance e reconhecimento da sua marca É, é interessante isso aqui também Quando você faz remarketing, o teu intuito é alcançar e reconhecer a sua marca né Através de outros de outros sites Então você pode utilizar isso aqui também Ou promoção para app Vamos fazer um teste aqui para alcance e reconhecimento de marca Para a tua marca ficar mais conhecida no mercado esse tipo de campanha só pode aparecer, ó, detalhe aqui, ó, só pode aparecer em display ou em vídeo, tá bom? No caso de venda, se você quiser uma campanha pra, focada para venda, você pode fazer um remarketing tanto para display quanto para rede de pesquisa e também trabalhar com Google Shopping, tá? Campanha de leads, de leads também, ó, rede de pesquisa, display, Google Shopping, vídeo. Então aquele ele te dá opções de tipos de campanha que você pode fazer, tá? Consideração de marca, só display e vídeo, tráfego no site, rede de pesquisa então Tem pessoas que falam que remarketing -re é só para rede de display e não é verdade. Vai depender do, do tipo de configuração que você quiser. Vamos fazer isso aqui, Alcançar, alcança reconhecimento de marca. Você clica aqui, vamos definir como rede de display. Rede de display, para quem não sabe, é aqueles banners que aparecem em outros sites que você navega. Né? O site da sua empresa, vamos botar aqui um site fictício pontos uh, ponto, barra barra Seu domínio. .com Esse aqui é o seu domínio, tá? O domínio do seu site. E continuar. Pronto. Aqui você vai colocar um nome para sua campanha. Eu vou colocar aqui. Campanha Remarketing Remarketing <coughs> Remarketing Produto A display. Esse nome aqui, tá? você pode, pessoal, você pode botar o nome que vocês quiserem. Tá? Agora aqui que a gente vai começar a segmentar esse público. Que a intenção nossa não é alcançar 10 bilhões de pessoas como está aqui. Né? Então a intenção nossa é fazer uma campanha de remarketing para o público tal, público A... Para a de display. Aqui a gente vai definir essa segmentação. Então, eu quero pessoas apenas do Brasil. É, idioma. Você pode colocar inglês, português e inglês. Porque também tem pessoas que navegam. Usam o navegador do Google em inglês. Então, é bacana você colocar também o idioma em inglês. Tipo de lance. Impressões visíveis. Lances por conversões. Ou lances por cliques. Tá? Então, aqui cada, você pode é, pagar por impressões, uma impressão visível. Você pode ver impressão visível registrada é quando o usuário visualiza 50% ou mais de um anúncio por segundo, tá? Você pode fazer por por impressões visíveis ou por conversões ou também por cliques. Vamos botar por clique, que é bem mais tranquilo, né? Lances definidos manualmente ou cliques maximizados auto, é, automaticamente. Eu gosto de usar cliques automáticos, mas você também tem a total liberdade de querer é, monitorar os seus lances de forma manual, tá? isso não te impede. Mas eu prefiro é, maximizar os lances automaticamente, porque o Google ele tem uma inteligência artificial, então ele, ele consegue ver com vários mais de 7 milhões de fatores de, de, de visibilidade da sua, da sua campanha, ele consegue monitorar esses pontos que estão convertendo tendo melhor performance do que apenas a gente definindo manualmente quando você define manualmente você fica restrito apenas a 10, 12 fatores e o Google ele tem um robozinho uma inteligência artificial nele que ele é feito para isso tá? quanto mais você trabalhar com ele, ele vai otimizando a campanha e você consegue é, confiar melhor no, nos algoritmos do Google Ads. Então, eu gosto de é, cliques maximizados automaticamente, mas você, se quiser, pode colocar definido manualmente. Então, botar aqui maximizados é, automaticamente. O limite máximo de CPC. CPC é o custo por clique. Então, a pessoa que ela quer clicar no meu anúncio ela vai gastar no máximo, o clique máximo que eu vou estar disposto a pagar pelo clique, vou botar aqui R $3, tá Você pode definir um de acordo com a sua verba qual o mais ideal. Eu vou botar aqui R$3,00. Esse aqui é o um orçamento diário, tá bom? É, insira o valor médio que você quer gastar por dia. Bom, se meu custo é R $3, né eu vou gastar aí por dia, a minha verba que eu tenho para marketing para gastar por dia, é, vou botar 150 reais, né? Pode ser 150 reais por dia. É uma estimativa só. Isso aqui você pode também determinar. Não tem o um valor mínimo não, tá pessoal? Esse aqui é o valor que você está disposto a colocar. Pode você botar, botar aqui 50 reais, 70 reais, não existe um valor mínimo. O Google ele não, ele não determina esse valor mínimo para você. É o um valor de acordo com o que você quer anunciar otimizar, né, priorizar, o, vou deixar aqui também, é rotacionar anúncios, né, otimizar, que é priorizar os anúncios de melhor desempenho, isso aqui eu vou deixar assim mesmo, não vou mudar nada, programação de anúncios, é o, os dias da semana que eu quero que apareça, ou escolho aparecer todos os dias ou boto aparecer alguns dias na semana só, e o horário eu vou deixar 24 horas rodando, data de início, dia 31, que é hoje, e, e eu vou começar a rodar a campanha, e término, se eu quiser colocar nenhuma, eu posso botar nenhuma ou eu posso definir uma data, uma data de término. Aí eu boto aqui data e seleciono a data que eu quero. Mas eu vou botar sem assim, data porque é só para teste. Limite de frequência. Isso aqui é muito importante porque você, você quer causar uma boa impressão para o seu cliente. né? Então aquilo que eu falei no início do vídeo: não tem aqueles anúncios que ficam pulando, que você acha um anúncio chato. Pô, gente, tem necessidade aqui uma vez só, tem várias vezes que fica pulando isso aqui para mim. Eu estou cansado, estou cheio dessa marca. Por um lado é bom, por quê? Porque aquele, aquela marca entrou na mente do seu cliente, né? ele acabou de ver a sua marca milhares e milhares de vezes. Por outro lado é ruim, por quê? Porque ele vai se sentir é, chateado, né, puto da vida, <risos> desculpe o termo, porque ele, você vai ficar impactando várias vezes aquele cliente e ele realmente não quer nada com você. Então é bacana você definir um limite, tá? Em vez de você ficar torrando dinheiro lá com, com, com a sua verba de campanha, tudo bem que você vai, vai pagar só apenas por, por, por clique no anúncio, né? Mas é chato, é causa uma impressão chata para o seu cliente. Por um lado, é bom porque, como eu falei, a marca vai alcançar aquela pessoa e você vai virar um chiclete na mente daquela, daquele teu cliente. Mas, por outro lado, é chato, porque o cliente vai ver aquela marca como uma marca chata, entendeu? Então, você pode botar aqui, ó, limite de impressões. Toda a campanha, você vai limitar... Ah, quantos, quantas impressões por dia? Vou botar aqui 10 impressões por dia Ou por semana ou por mês tá? Então eu quero botar apenas 10 impressões por semana Se você quiser ser mais, mais é, incisivo na sua, na sua campanha, né? mais direto, bota por dia 10 por dia no dia seguinte vai ver mais 10, mais 10 assim vai ou então se você não quiser incomodar muito o teu cliente né você bota semana ou bota mês mas você pode definir um limite tá quando você bota aqui em cima deixar o Google otimizar ele vai rodar de forma que ele que ele achar melhor entendeu ele bota aqui até recomendado mas isso é que o Google diz tá bom eu gosto de definir um limite Botar um limite aqui de 10 por dia. Mas fica a seu critério, tá bom? Não fica preso a isso. É só uma sugestão para você que não quer que seu, a sua marca fique sendo uma marca chata na mente do seu cliente. Eu, por exemplo, não gosto. Tá? Eu, eu entro num ensaio de, de marcas aí de, de aplicativo que fica tá pulando para mim e eu acho chato. Então, conteúdo. É, exclusão de conteúdo, você pode determinar aqui também que tipo de conteúdo você não quer que o seu anúncio apareça. Por exemplo, um site com um conteúdo sobre tragédia, conflito, conteúdo erótico. Você pode negativar esse tipo de, de site que, não, que o seu anúncio não impara, Que o seu banner, no caso, né, imp, não tenha impressões desse anúncio no, no seu, nesse tipo de site. Tá? Site de jogos também tanto é que você pode negativar tipos de sites que você não quer que apareça. Tá bom? Você pode segmentar aqui. Vamos lá para baixo agora. Número do grupo de anúncio. Você pode dar um grupo de anúncio. Eu vou botar aqui GP1, grupo 1. Público-alvo. Público-alvo aqui que é essa casa. Aqui você vai determinar qual é o... o... Lembra que você fez uma, uma lista de remarketing né? para você botar nas suas campanhas? É aqui que você vai segmentar. O seu anúncio para aquela lista de remarketing. Então você vai impactar o público, você define aquele público-alvo, lembra? Então, público é um público de remarketing. Aqui, remarketing e público semelhante. Clica aqui em público de remarketing, visitante do site, né? E aqui, ó, é aquele público que a gente criou, lembra? RMQT, Remarketing Produto A. É aquela lista de remarketing que a gente publicou, aquele tipo de público que foi, que visitaram o nosso site. E que não converteu. Então, esse público aqui é o que você vai querer impactar. Então, você seleciona nesse público, clica aqui, já está selecionado. Tá bom? Então, esse aqui, isso aqui que é a sacada. Além de você ter feito toda a segmentação anterior, você vai ter que clicar aqui. Ó, porque é uma campanha de remarketing para aquele público específico. Apenas o público, as pessoas que visitaram o teu site. Então, clicou, selecionou aqui o remarketing do produto. Informações demográficas, você pode também limitar ainda mais o teu público. Ah, vamos supor, pessoas entraram no teu site, mas você não quer pessoas de 18 a 24. Eu quero somente pessoas de 25 a 54 anos. Então, posso segmentar ainda mais o meu público. Eu quero apenas o público feminino, não quero homens. Então, vou botar aqui desconhecido, não. Feminino e desconhecido. É, pessoas que têm filho ou sem filho, desconhecido. Eu quero apenas pessoas que não têm filhos. Quem... quem quem não tem filhos ou quem tem filhos, você pode determinar aqui. Tá? Renda familiar também você pode determinar aqui. Então aqui você também consegue segmentar ainda mais a sua campanha. Agora aqui você vai criar o seu anúncio. Aqui que você vai começar a criar o teu banner. No caso, a, a, a, anúncios para display são anúncios muito focados em banner, né? anúncios gráficos. Então vamos criar aqui um anúncio novo. Criar um anúncio gráfico responsivo. Ou você pode fazer upload de anúncios já prontos. Se você tiver um designer na sua empresa, ou você mesmo quiser fazer a arte do seu anúncio, você pode fazer o upload aqui do teu, ar, do teu arquivo, tá? de acordo com os tamanhos que o Google Ads aceita. E, ou você pode usar um anúncio gráfico responsivo. Tá bom? Vamos clicar aqui no anúncio gráfico responsivo, que é o próprio Google vai montar. É, a URL final, aonde é o destino que o seu cliente vai Clicar naquele anúncio, para onde ele vai? É o seu domínio. Você pode incluir aqui imagens e logotipos da sua marca. né O título, você pode botar aqui o título da sua campanha. Bota aqui. É, conheça... Não. Como é uma campanha de remarketing, vamos botar aqui. ó é, você ah, Vamos ver uma cópia legal aqui. É... Ganhe 10% de desconto aqui você bota as descrições né do seu site é, frete grátis promoção de lançamento então conforme você vai preenchendo o teu anúncio vai sendo montado aqui aqui ó vai, tendo, vai sendo montado de acordo com o Google vai montando para você, com base no que você vai escrevendo aqui, tá? Então você bota aqui um título longo, ó, ganhe 10% de desconto, oferta grátis, promoção de lançamento, entendeu? Aqui é um anúncio com um banner de 300 por 250 pixels, então você pode colocar uma imagem aqui, 300 por 250 tá bom? Então isso aqui é a base, tá? Para você fazer uma campanha de remarketing. Aqui você começa a montar o seu anúncio, tá bom? Você pode inserir imagens, tá? Inserir imagens, logotipo. Eu não tenho nenhum aqui para inserir agora, mas você pode clicar aqui e adicionar. Aqui ele dá um percentual de como está sendo a qualidade do seu anúncio. Olha, está incompleto. Seu anúncio ainda está incompleto. Porque tá, ele não tem imagem, não está com poucos títulos e poucas descrições. Você pode ver esse anúncio aqui pelo celular. Você pode ver esse anúncio no computador, formato de computador. Olha, aqui, ó, banner é, de 160 por 600 Aqui dá vários tamanhos ó, de como o teu anúncio vai aparecer. É, anúncios no YouTube visualmente no youtube, como é que ele vai aparecer anúncios no gmail também, essa aqui tem pra, poucas pessoas sabem né, mas quem usa gmail às vezes também é impactado por anúncios é, dentro do e-mail até no e-mail cara a gente consegue ver anúncios aparece uma mensagenzinha lá, o nome da empresa aqui tá aqui, ads, né? isso é um anúncio que você pensa que é uma mensagem mas na verdade é um anúncio que está sendo impactado no teu e-mail então você nem consegue visualizar isso, tá bom e é basicamente isso Tá? É aqui que você vai montando a estrutura do seu anúncio. Eu não vou me aprofundar muito aqui, porque não tem porquê, é muita, muita informaçãozinha, mas você já vai com a sua criatividade, com, com, com técnicas de copy, vai elaborando o seu anúncio de forma personalizada. Tá, okay? Então vamos aqui fechar a campanha, criar a campanha. Ela não vai fechar porque não está com os recursos necessários, mas vamos botar, vamos botar aqui uma foto qualquer. Imagem... Não encontrou imagem, Twitter... Vamos botar essa daqui. Ó. Aqui ele dá sugestões, tá? De imagem que você pode usar. Vamos botar essa daqui. Usar imagem. Continuar. Eu escolhi uma aqui. É uma sugestão que o próprio o Google te dá com um banco de dados, tá bom? Tem um banco de dados aqui de imagens do próprio Google que ele passa para você. Salvar. Pronto, a gente vai utilizar esse tipo de imagem. Olha lá como é que ficou legalzinho o anúncio, ó. Ganha 10% de desconto no, no, em nosso site Entendeu? Então aqui é um tipo de anúncio E aqui é um outro tipo de, de título Vamos botar aqui o outro tipo de anúncio Agora que eu vi aqui em nosso site né? Então é, vamos lá Ganha cento de desconto Promoção Relâmpago Ele vai criar um outro anúncio aqui Então aqui são variações de títulos Olha, você vai criar mais um outro título aqui se quiser um título longo também você pode colocar Descrições também você pode variar Descrição 1, 2, 3 O nome da empresa é que você vai preenchendo, tá? Eu vou botar aqui, 7Play Título longo Um título qualquer Então aqui, ó, já ficou mais bonitinho o anúncio, né? Viu? Então se você não tiver a arte do seu anúncio Você pode utilizar fotos E montar aqui de acordo com o seu anúncio tá? O botãozinho de visitar o site Esse botãozinho que vai para a sua página de destino da sua campanha. Beleza? Fechou aqui o anúncio, tal, tudo bonitinho, não precisa muito incrementar muita coisa. Criar a campanha. Pronto. Criamos aqui uma campanha personalizada apenas para remarketing. Então aqui, grupo de anúncios GP1. Exibição anúncios para cliente, tal, tal, tal, tal, Aqui tá a nossa campanha, ela está em revisão, porque ainda o Google não aprovou. Anúncio gráfico responsivo, tá? E você consegue aqui monitorar as suas campanhas de display tá e essa campanha é especificamente especificamente para remarketing. Bom, agora para finalizar, nós já criamos o nosso público, já criamos a nossa campanha. Agora a gente vai instalar o pixel de remarketing, a tag de remarketing. Onde você vai instalar isso? Eu voltei aqui naquela nossa lista de remarketing. Nós já temos aqui três listas de públicos tá diferentes. Essa foi a que a gente criou, lembra? Remarketing Produto A. E essas aqui são que o que o Google cria de forma automática. Nós vamos, vamos vir aqui em Origens de Público Alvo. Vemos aqui ó, em Tag do Google Ads. Tem um problema crítico. Qual é? A tag não está instalada. Então a gente vem aqui em Detalhes. Aqui, ó, sua tag de Google Ads não esteve ativa nas 24 horas. Beleza, era isso que a gente queria. A gente vai vir aqui em Configuração de Tag, aqui embaixo. Instalar a tag por conta própria você pode também enviar por e-mail usar o, o Tag Manager, mas o ideal é isso aqui: instalar por conta própria. Você clica e aqui você vai receber instruções de como você colocar a sua tag. Tá, primeiro você precisa ter a tag global, tem que ter a tag global do, do Google Ads. É isso aqui: é esse código aqui. Então você tem que pegar esse código HTML e instalar no seu site em todas as suas páginas. E também precisa instalar o Snippet. Esse Snippet aqui é o que vai rastrear lá a sua, o seu remarketing. Tá? Você pode ver aqui. Ó. Snippet é um evento que acompanha os parâmetros diferentes. Instale esse Snippet nas páginas com os eventos de remarketing que você quer acompanhar. Então você precisa instalar a tag global, que é essa aqui. E a tag de remarketing, o um snippet do evento para aquela nossa lista. Então assim que você instalar essas tags, né, o snippet de evento e a tag global, você vai começar, o seu anúncio vai começar a aparecer para aquele público que você definiu na lista de público-alvo. Tá ok? Feito isso, é só aguardar o Google automatizar as suas campanhas. E aí, gostou da dica? Então agora, meu amigo, se prepara que os seus clientes vão ficar maluco para onde eles olharem vão ver o seu anúncio, a sua campanha. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, aperta o sininho das notificações para não perder nenhum novo vídeo sobre esse assunto. E se você tiver qualquer sugestão de conteúdo para esse canal, deixa também nos comentários que eu vou lá analisar e vou fazer um conteúdo especificamente para você, ok? Então, um grande abraço, sucesso e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!